Queria que você tentasse algo pra mim. Eu quero que tente imaginar um mundo sem dinheiro, que não utilize nenhuma moeda, sem bancos, dinheiro, salários, contas pra pagar, nada. O que você vê? Bem, talvez você imagine que voltemos a uma vida mais primitiva, sobrevivendo com pequenas plantações e criando animais, como camponeses. Ou então. Um completo caos na sociedade, sem leis nem ordem, com as pessoas desesperadas ou preguiçosas demais para cultivar seu próprio alimento, roubando uns dos outros ou se matando para sobreviver. Não parece um cenário muito agradável, concorda? Suponha que eu diga que não é o que aconteceria, e que a decisão voluntária de não usarmos mais o dinheiro, tornaria nossa vida muito melhor do que é hoje. Ali para sua vida neste momento. O quão livre você é. Você deve dinheiro para alguém? Ou a um banco? Dívida de cartão ou financiamento? Você não pode simplesmente ignorá-los, não é? Podendo perder sua casa ou ir para cadeia. E o seu emprego? Se você tem um e gosta, ótimo. Mas a maioria das pessoas trabalha por obrigação. Tem que trabalhar para pagar as contas. Se não trabalhar, cortam sua luz, sua água, seu telefone, vai faltar dinheiro para comer, etc. Então, você não é tão livre assim, certo? Como a maioria, você deve achar que isso faz parte da vida. Tem que trabalhar para ter dinheiro para viver, como seus pais fizeram. Bom, saiba que isso não é mais simplesmente um fato da vida. Deixe-me explicar por quê. Primeiro, tenha em mente que não precisamos do dinheiro. E sim, das coisas que se compra com ele, como comida, roupas, casa, luz elétrica, telefone, computador, etc. O dinheiro é só um intermediário, que por si só, é completamente inútil e causa miséria para qualquer um que não possui o suficiente. Com a tecnologia atual, tudo o que se produz é feito por máquinas e computadores. Essa é a principal razão do desemprego ao redor do mundo. As máquinas estão tirando todos os nossos empregos. Mas se pararmos para pensar nisso, isso é realmente algo bom. A tecnologia nos livrou por completo do trabalho duro. Devemos comemorar isso. Se não precisamos de pessoas para produzir o que consumimos, deduz-se que produzi-los é algo fácil de se fazer. Então, não há razão alguma para não se produzir o suficiente para todos, e não só para quem pode pagar. No momento, a economia só trata de movimentação financeira, não tendo nada a ver com suprir as nossas necessidades. Isso não faz sentido. A única restrição em produzir bens de consumo que precisamos deve ser o que é fisicamente possível, e não o que é possível pagar. Acredite ou não, nosso planeta tem recursos de sobra para sustentar a todos. A única escassez que há, ao que parece, é de dinheiro. Então por que não tornar tudo grátis? Esqueça do dinheiro por completo. Por que não? O mundo é nosso, podemos fazer nossas próprias regras. A única coisa que o dinheiro cria é desigualdade. Um sistema de valores para a humanidade que decide quem ganha o quê. Pela primeira vez na história, nossa tecnologia nos permite ir além da noção dos que tem muito e dos que não tem nada. E isso é só o começo. Tornar nosso mundo livre libertaria nosso potencial técnico por completo. Nos permitiria utilizar fontes de energia limpa, levar conhecimento e prosperidade significativos para todo mundo e extinguir guerras e injustiças para sempre. Apenas imagine alimentos produzidos com o mais alto padrão. E oferta abundante, maiores e melhores hospitais e escolas sem restrição de orçamentos, energia limpa e comunicações disponíveis a todos, exploração espacial, cidades submarinas e por aí vai. Retire o custo e o limite é a nossa imaginação e a matéria-prima necessária para fazermos o que quisermos. Atualmente, você não tiver dinheiro, basicamente você morre. Isso não é apenas errado, é completamente imoral, porque é desnecessário. Há outro caminho, um novo caminho, um mundo livre, sem dinheiro, onde tudo é gratuito, onde você é livre, onde podemos prover para todos e finalmente ver o fim da fome, da miséria, onde a sociedade é tão justa quanto possível, onde a tecnologia, livre de custos é tão avançada que dificilmente nos reconheceríamos e isso tudo é possível agora se assim escolhermos o tratado do mundo livre é um documento simples que define dez princípios fundamentais sobre os quais será construída uma nova sociedade estes princípios não são leis ou regras são apenas declarações de bom senso para o bem comum nossa sobrevivência e a sobrevivência do nosso planeta. Uma sociedade fiel a estes princípios não necessitará de leis. Ao assinar o Tratado do Mundo Livre, você está dizendo, sim, por favor, para um mundo melhor, mais justo e mais livre para todos. Por favor, assine hoje em freeworldcharter.org. Muito obrigado.